Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença aqui do secretário-geral da OCDE, Matias Cormann, que muito nos honra participar pessoalmente de toda essa semana Brasil-OCDE. Ele me dizia que estava na Suécia, da Suécia foi à Alemanha, e da Alemanha, então, depois de duas escalas, chega aqui a Brasília. Isso dá a exata medida da importância que a OCDE... E o secretário-geral Matias Cormann eh, otorgam a participação dele pessoalmente aqui nesse, nesse evento. Quero, claro, agradecer aqui a, a presença amiga do ministro de Estado da Economia, o ministro Paulo Guedes, e dizer, ministro Paulo Guedes, que eu, quando o secretário-geral Matias Cormann venceu brilhantemente as eleições para secretário-geral da OCDE, vindo da Austrália, né? Da Lenda Wonder, nós comungamos do mesmo entusiasmo, porque nós sabíamos que a visão que o secretário-geral Matias Korman tinha, não que os europeus não tivessem, mas o secretário Matias Korman tinha a exata noção da importância de ampliar a organização, de trazer o Brasil para mais próximo. Ele entendia o desejo do governo brasileiro, do governo do presidente Jair Bolsonaro do apoio e o arraigo às melhores práticas de governança, públicas e privadas, a criação de melhor ambiente de negócio, da defesa do meio ambiente, dos direitos humanos, da democracia. E nós sabíamos que esses valores comuns, é, nós teríamos aí é, um eco na OCDE. E, e o secretário-geral Matias Coma, desde o primeiro momento, é, soube acolher essa visão brasileira. Isso ficou muito claro quando eu estive lá o ano passado, durante a reunião ministerial, e ouvimos dele palavras muito alentadoras e realmente uma, uma ajuda bastante grande nesse, no sentido do processo de acessão do Brasil. E esse ano aqui eu não pude estar, o ministro Paulo Guedes também foi representado pelo ministro Baranis, é, mas seguimos nessa mesma sintonia. Apenas uma breve palavra para dizer da honra do Itamaraty de sediar aqui essa série de eventos da Semana Brasil OCDE e onde a gente agradece não apenas a, a presença do secretário-geral Matias Cobra, mas também a participação dos diversos ministros e outras autoridades. Teve aqui o deputado eh, Major Vitor Hugo, eh, também o deputado Onyx Lonezoni, quando chefe da Casa Civil, também tinha um impulso e uma visão muito dedicada à sessão do Brasil à OCDE. Também os ministros do Tribunal de Contas da União, que nos honraram eh, com a sua presença eh, na tarde de hoje aqui no auditório, pouco tempo atrás... E agradecer, claro, ao CDE pela recente aprovação e entrega do roteiro de acessão ao Brasil na reunião ministerial do Conselho, daquela organização que ocorreu em Paris em 9 e 10 de junho. É, agradeço aqui de público também ao ministro Ciro Nogueira, que não pôde estar presente, pela liderança da Comitiva Brasileira em Paris. Dizer que com a aprovação do roteiro, o esforço coordenado entre os órgãos do governo será fundamental. É uma etapa histórica, a sessão do Brasil à organização, nas relações com o organismo. Processo que teve início com a missão pioneira do Itamaraty 91, mas, como bem disse o ministro Guedes, é, em suas palavras agora há pouco, teve um impulso decisivo é, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu lembrava, nas minhas palavras iniciais aqui, justamente pela, pelo compromisso é, que temos com a luta contra a corrupção, com a transparência com a criação de um melhor ambiente de negócios, com práticas que nos levem a uma melhor governança pública e privada. E, portanto, sob as orientações do presidente Jair Bolsonaro, o Itamaraty seguirá atuando no sentido de defender os interesses nacionais, de avançar as nossas prioridades e contribuir para uma interlocução profícua com o CDE, sobretudo no atual estágio de intensos trabalhos técnicos e diplomáticos voltados aos esforços de acessão. Nós teremos uma semana intensa, de negociações e de discussões aqui, mais discussões que negociações, na verdade. Amanhã teremos uma reunião aqui no Itamaraty, seguido de um almoço, onde o, o secretário-geral Matias Cormann poderá ter contato com um número maior de interlocutores aqui, de representantes do empresariado, do parlamento. O parlamento terá uma importância é, fundamental na aprovação dos instrumentos aqui. Nós teremos que nos comprometer ainda com o CDE para a sessão plena e também da sociedade civil. O ministro Guedes terá depois uma reunião de trabalho também com o secretário-geral Matias Coma na tarde de amanhã, e depois o secretário-geral Matias Coma será recebido pelo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma audiência no Palácio do Planalto. Teremos uma série de reuniões e de painéis hoje, no dia de amanhã, e também na quinta e sexta-feira. É uma semana intensa, e de novo, como eu digo aqui, isso coroa. É, todo o esforço que nós tínhamos feito daqui no governo Bolsonaro e é por isso com muita honra que recebemos é, durante esta semana é, os trabalhos é, dessa semana é, Brasil OCDE. Convido a todos aqui, sobretudo os profissionais da imprensa, para que possam fazer a cobertura, se aprofundar sobre esse tema, que é um tema de, de enfim, vital importância, penso eu, para o futuro do Brasil, não apenas para o presente do Brasil. É, mas também pelo aquilo que pode significar para o CDE a inclusão, a sessão plena de uma economia vibrante como a economia brasileira, uma economia do tamanho do Brasil, pela liderança que ela tem, o ministro Guedes hoje tocava em temas como, por exemplo, a, a questão geopolítica, é, mas também do, do, do papel que tem é, o Brasil na América do Sul na defesa da democracia, do meio ambiente, direitos humanos e outros temas também que tocam a nossa acessão plena ao CDE. Muito obrigado a todos. Com a palavra o excelentíssimo senhor Matias Cormann, secretário geral da OCDE. Thank you very much and good afternoon. Everyone, thank you to Ministers uh, França and Guedes for hosting today's OECD Brazil Forum. Uh, this week marks a very important milestone uh, in our shared Brazil OECD history. We are formally starting the OECD accession process for Brazil, and this is a process which is designed to be positive and transformational. Our motto at the OECD is better policies for better lives and, and ultimately OECD membership is designed to help deliver better outcomes, a better living standards, a better quality of life for people across OECD member countries and beyond. The accession process then is about working together to assess where policies and where practices can be further improved to ensure That in candidate uh, countries for membership like Brazil, outcomes can be even further improved, and that Brazil and the people of Brazil can benefit from the world's best policies and best practices consistent uh, with the OECD's high standards. Uh, the relationship between the OECD and Brazil has been growing and strengthening over a long period. In fact, it has developed over now more than three decades. As a key partner of the OECD since 2007, Brazil has been a source of valuable policy experience and perspectives, enriching our work through its participation in 36 OECD bodies. Since first expressing its interest in joining the OECD, our cooperation with Brazil has gone from strength to strength. Brazil has already signed up to 112 out of 229 OECD legal instruments against which candidate countries are being assessed. And while the accession process will assess consistency of legislation, policy, and practice against all those instruments, this is a substantially higher number than any other accession candidate country In the history of our organization has previously achieved at this stage of the process The OECD accession process is a very important opportunity for the OECD as well as for Brazil Brazil is the largest economy in Latin America it provides important regional leadership and of course it is an important member of the G20 which Brazil will chair in 2024 our work at the OECD already benefits and it will benefit more from Brazil's input and we can have more impact more global impact together our partnership has already helped us advance some of the OECD's most important global initiatives just to give you one example as a member of the steering group of the OECD G20 inclusive framework on international tax reform Brazil was incredibly helpful in its support of our efforts to tackle tax avoidance, improve global tax transparency and to make our international tax arrangements fairer and work better in a digitalized, globalized world economy. At the OECD, we very much look forward to work with Brazil on further such strategic global initiatives in the G20. And I personally look forward to our work together to increase the economic and social wellbeing of people across brazil across the oecd and around the world to work together for a stronger cleaner and fairer economy one which delivers better outcomes and opportunities for people in brazil and all around the world thank you very much para uso da palavra o excelentíssimo senhor paulo guedes ministro de Estado da Economia. Boa tarde a todos. Obrigado ao nosso ministro França por estar coordenando essa sessão. O nosso ministro Ciro, que não está aqui na Casa Civil, porque está em missão política. Mas estamos todos muito felizes de receber aqui o secretário-geral da OCDE, Secretário Matias Corma, eu quero enfatizar o nosso agradecimento ao secretário-geral, tem sido um amigo do Brasil, nos orienta, nos ajuda justamente a perceber e corrigir alguns problemas que nós estejamos é, enfrentando corrigir as soluções, formular soluções conjuntas. É, porque são tempos difíceis para a economia mundial, a pandemia rompeu todas as cadeias produtivas de uma parte, causando inflação, na maior crise humanitária de nossas vidas e ao mesmo tempo uma guerra injustificável em que a Ucrânia é invadida e nós recebemos, então, um choque adverso de oferta com aumento no preço dos alimentos e da energia em todo o mundo. Se, por um lado, o nosso acesso ao CDE é muito importante do ponto de vista do Brasil, porque, como disse o secretário Matias Corman, são melhores políticas para vidas melhores. São melhores práticas para vidas melhores para o povo brasileiro. As políticas públicas, as políticas ambientais, sociais, competitividade, formas mais eficientes de cobrar os impostos, mais competitividade nos diversos setores, infraestrutura, G5, telecomunicações, mas acima de tudo, e aí vem também a importância do Brasil para o CDE, nesses tempos turbulentos, o Brasil pode se revelar uma reserva de segurança alimentar para a humanidade e também uma força de segurança energética, particularmente para os países da OCDE. É uma crise enorme, mas é o momento certo dessa acessão do Brasil à OCDE. É uma grande oportunidade que se abre para o nosso país, porque com as melhores práticas o Brasil se torna um porto seguro para os investimentos em segurança alimentar e os investimentos em segurança energética e os investimentos em segurança ambiental para o planeta. O Brasil é o país certo, na hora certa, para dois requisitos de investimentos essenciais após o choque da pandemia e o choque da guerra na Eurasa as duas exigências são uma exigência logística os investimentos serão feitos em regiões próximas near shore não adianta fazer semicondutores em Taiwan porque estão muito distantes da OCDE e como a pandemia mostrou uma ruptura nas cadeias produtivas coloca um desafio enorme do ponto de vista de logística então o primeiro grande requisito para os futuros investimentos na própria região da OCDE o primeiro requisito é o requisito de logística Near Shore mas estar perto não é o suficiente a Rússia está bem próxima da Europa mas com essa guerra o mundo jamais será o mesmo há agora uma exigência do friendship tem que ser países amigos tem que ser amistosos, tem que ser as democracias liberais que estão na OCDE. Essa é uma exigência geopolítica. Então, existe uma exigência de logística, tem que estar próximo, e o Brasil está muito próximo da OCDE. Geopoliticamente, shared values, valores e princípios compartilhados, a proximidade não é só geofísica, é também cultural, civilizatória. O Brasil está perto. Além disso, tem exigência geopolítica. French o Brasil é amigo. O Brasil é uma democracia liberal. O Brasil é chave, não só para a sustentabilidade ambiental no planeta, mas também para a segurança energética da Europa e para a segurança alimentar, também do Ocidente. Então, essa acessão do Brasil à OCDE é o momento certo, é a hora certa, que em meio a dias turbulentos são uma marca histórica de uma oportunidade histórica para o país o país se torna um ator decisivo para o futuro ambiental do planeta porque é a matriz energética mais limpa é a matriz energética mais diversificada e nós seremos a base da reindustrialização verde no Ocidente. Nós vamos produzir o hidrogênio verde, eólica, solar e 85% da nossa energia elétrica já é inteiramente renovável e nós vamos agora dobrar a nossa capacidade com energia eólica e energia solar nos próximos 3, 4, 5 anos então o Brasil muito brevemente vai estar não só fabricando reindustrializando a base de energia renovável todos os bens convencionais tudo que se produz com energia cinza e poluída no resto do mundo, nós vamos estar produzindo com energia verde no Brasil. Além disso, o Brasil deve se tornar o maior exportador, produtor e exportador de hidrogênio verde, como uma agenda para o futuro. Então, eu quero agradecer, finalmente, e mais uma vez, ao nosso secretário-geral, Matias Kormann, porque ele teve uma visão e uma sensibilidade, como bem enfatizou o nosso ministro França, quando ele foi escolhido, o secretário-geral da OCDE, nós todos tivemos grandes esperanças que estão se concretizando de que a visão dele era diferente, era um olhar diferente. E era um olhar que os países mais avançados tinham só dois pilares em mente: tributar a poluição e estimular as inovações. E em várias conversas com o secretário Matias Corma, desde o início, 2019 ainda, e ainda em Washington, toda vez que conversávamos, ele lançava um terceiro olhar um terceiro pilar. Ele dizia, nós precisamos engajar o Brasil nessa agenda sustentabilidade, nessa agenda verde, nesse futuro verde da humanidade. Porque o Brasil foi quem mais preservou os recursos naturais. E nós precisamos justamente ter esse terceiro olhar, esse terceiro pilar. E o terceiro pilar é a preservação dos recursos naturais, os estímulos e incentivos para a preservação dos recursos naturais. Essa tese capturou rapidamente o imaginário de outros países na nossa situação, como Indonésia, como Índia, Brasil, todos nós estamos alinhados em torno dessa grande visão do secretário Korman, que é justamente como Estimular os países que preservaram seus recursos naturais através de créditos de carbono, mercado de carbono, preservação de recursos naturais, pagamento por serviços ambientais toda uma agenda em que o Brasil já está bastante avançado. Nós temos muitas iniciativas já nessa direção: mercado de carbono interno, preservação de recursos naturais, créditos de carbono. O Brasil já está avançando nessa agenda cujo olhar inicial foi do secretário Matias Cormor. Então, eu quero agradecer muito a vinda dele aqui, dizer que nós subscrevemos e apoiamos inteiramente essa visão que engajou o Brasil, e o Brasil assume essa responsabilidade de compromisso com a agenda de sustentabilidade e de um futuro ambiental verde para o planeta, de segurança energética para os nossos sócios-membros futuros, quando o Brasil completar a sua sessão na OCDE, e de segurança alimentar. Então, essa garantia de que o Brasil, que é uma democracia, de um Brasil que é uma economia de mercado, de um Brasil que é uma sociedade em transformação, que é uma potência verde, que é uma potência energética, que é o quarto maior mercado digital do mundo, se o futuro é verde digital, o Brasil já está com os pés no futuro. Então, esse compromisso, eu quero que o nosso secretário Matias Corman leve daqui o nosso compromisso com essa agenda e o nosso compromisso com essas melhores práticas, porque, como bem ele disse, tudo isso é para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, de um lado, e garantir segurança energética, segurança ambiental, segurança alimentar para os demais países. Então, agradeço novamente, termino por aqui e parabenizo a, a, o nosso secretário por sua visão e vamos ter uma semana de trabalhos fortes aí sob coordenação do nosso ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que não pode estar aqui, e também do nosso ministro França, que está conduzindo esses trabalhos aqui no Brasil. Obrigado a todos. Está encerrada esta declaração à imprensa.